da NTT. Muito obrigado. Muito bem. Este é o logo do. Não, não. desculpem. Aqui temos. Aqui temos. Boa tarde a todos Meu nome é Máximo Candela Eu trabalho para o é, NTT Somos é, um peer one Somos uma grande rede O que nós fazemos, o que eu faço lá Eu colaboro na automação e no monitoramento Eu estive envolvido no processo de implementar RPKI, ajudando nesse processo e eu era líder da parte do monitoramento do RPKI. Esse é o tópico de hoje, ou de agora. Vamos começar no início. Vocês estão me ouvindo bem? O que é RPKI? RPKI são Resource Public Infrastructure, Key Infrastructure, isto é fundamental para fornecer segurança à BGP. Brevemente, é uma forma de fornecer associações entre prefixos e sistemas autônomos e fazer com que essas associações fiquem, sejam públicas num repositório, de forma que um provedor de internet possa baixá-lo, validá-lo criptograficamente e usar essas associações para influenciar o seu, a seu roteamento BGP. Por exemplo, para rejeitar rotas que não, não devem ser anunciadas nesse é, sistema autônomo o que você fa faz? Você cria uma dessas associações entre prefixos e sistemas autônomos eles, eles são registrados por objetos de autorização Se você cria esses ROA você vai para o seu por, a sua porta, por exemplo Milaknik é, você cria esse, esse ROA depois ele chega o momento que ele é publicado e toda essa operação de tornar público em algum momento os fornecedores da internet no mundo inteiro podem baixar, verificar e começar a usar para influenciar o roteamento de BGP mas como vocês podem imaginar todas essas operações requerem tempo, há um delay então, a primeira parte na qual você cria e ele se torna público é o que eu chamo de delay da publicação e vai depender do, do registro IRR, ou seja, pode ser de um dia, do IRR, a autoridade de certificação, seja lá o que for, tem que resolver bugs e o delay da propagação, que é a parte relacionada a sempre que um provedor de internet possa pegá-lo, baixá-lo, validá-lo e começar a usá-lo. Então, há algum tempo envolvido nisso, mas por que nos importa isso? Porque enquanto o BGP é muito mais rápido, apesar de ser mais rápido, o RPKI é mais lento. E temos um momento em que eles podem ficar fora de sintonia e o tráfego pode, ser, é, pode cair e os serviços podem ser impactados. Então, uma experiência da NTT, desde o início da nossa implementação, eu comecei a documentar essa, esse problema em apresentações passadas. Se, para resumir, se você tem, se você quer mudar um desses prefixos para uh, é, associação com a S, ou você fez algum cometeu algum erro, então há muito tempo entre o um momento em que você corre, corrige esse erro e o um momento em que as pessoas, o provedor de internet, começa, os serviços, comecem a usá-lo. Isso vai impactar os seus serviços. Então, um tempo mais curto ajuda você a mitigar esse tipo de coisas. Outra coisa boa a fazer é usar o monitoramento para guiar a sua operação, BGP, RPKI, monitoramento de tudo isso, mas o monitoramento também é afetado pelos delays, o RPKI. Eu fiz várias apresentações no passado, no LightNIC 35 foi uma, e há uma pesquisa mais profunda por Andy Bush, ele vai apresentar, às 11h30 no, no BOF é, de medição interina acho que é importante é, é, se aprofundar nesse tópico, tópico é um exemplo sobre como a pesquisa pode ser armada com relação a esta apresentação que eu estou fazendo neste momento a pergunta que temos é porque isso não foi estudado ainda então como podemos caracterizar é, melhor os delays de propagação, especialmente o tempo de validação para fornecer algum, algum guia para os ISPs e IREs. Essa foi uma pesquisa que fizemos em colaboração, Bom, na verdade foi uma pesquisa apoiada com o apoio do MANRS, meus agradecimentos especiais a todos os membros da equipe. É, vou mostrar rapidamente alguns números que descobrimos e algumas lições. A primeira coisa que vocês podem ver aqui, é, temos mais de um, um ano de validações. O verde é, são os roos e os azul é o tempo de validação. Alguns estão relacionados com várias coisas que tem o impacto do RPKI da infraestrutura, a versão usada do software, ou seja, o fator principal é que a média ou seja, enquanto os ROAS aumentam em 35% em número, os delays aumentam em 50%. Isso então requer atenção, lógico. É normal que eles aumentem, mas quando de repente, esse aumento pode ser de, demais excessivo. Aqui temos o RPK em números, é uma bonita imagem que, tem, que descreve melhor como os, como, todos os componentes que vocês podem ver aqui em todos os registros, vocês podem ver cada um deles em cores diferentes. Temos IPv4, muitos prefixos IPv4 ainda disponíveis em é, em determinados lugares, alguns, alguns que, se, que falharam em manifestar-se. Eu incluí, porque é, é interessante mostrar um panorama assim, geral dessa situação. Mas vamos começar, então, com as lições aprendidas. Um ROA, um VRP. O que significa? Analisamos a quantidade de prefixos em associação, com, sem sistemas autônomos, num, num, num só rua e outros que permitem é, múltiplas, dessas, a, múltiplas associações num só rua e descobrimos, por exemplo, no APNIC ou HIPI a velocidade na qual nós podemos validar é quase o dobro quando isso é permitido então, vocês podem ver embaixo à esquerda a quantidade de associações por milissegundos que somos capazes de validar, já do lado direito é a mesma coisa, mas do lado esquerdo é offline, usamos o cache, e do lado direito é online. A lição aqui é que a velocidade quase duplica o quase se duplica no procedimento então isso é algo que pode ser mais usado ao mesmo tempo vemos também o fator de impacto em todo o tempo ainda é, ainda não é muito consistente mas está relacionado com a quantidade ROAs. De, é, ruas a próxima lição e temos que confirmar melhor isso se confirmada pode ser uma uma advertência para os eh, RPKI delegados, que são essencialmente... Eh, em vez de fazer essa, essa, essa, do, com os RIS, publicá-los, etc., vocês podem tomar esses e publicá-los eh, diretamente. Eu fiz a validação e descobrimos no ARIN que precisamos validar que menos dos 30% dos RPKI delegados podem impactar quase 50% dos tempos de validação. Isso pode ser alguma, uma lição é, a levar em consideração no futuro. Analisamos também o tempo relacionado à rede. A rede está impactando. Então, analisamos o tempo para alcançar a infraestrutura atual, especialmente em instâncias de RRDP. Claro, é, bom, lições Óbvias, nem todas as regiões Do mundo podem acessar com a mesma velocidade A maior parte das, dessas infraestruturas Estão nos Estados Unidos, na Europa É mais devagar O IPv6 É mais lento em certas Partes, pelo menos Para determinados repositórios e Alguns apenas IPv, estão apenas Em IPv4, não há IPv6 Completamos alguns Desses números No final uma das lições, eu diria que são as ferramentas, os delays e a RPKI são parte do sistema. Eu acho que no futuro teremos mais discussões sobre que parâmetros devem ser estabelecidos para melhorar o desempenho e por que fazemos a validação. No momento, a melhor regra seria monitorar as ferramentas, é, de operação, da operação para ver quando ele se torna público visível e também para informar se você está anunciando, por exemplo é, o, o momento de vencimento dos seus ROAS. o primeiro momento de alerta é, bom, é, a, é o desenvolvimento da identidade eu, algo particular que eu quero mencionar sobre o segundo houve um foco específico na redução drástica do, do monitoramento do RPKI. É basicamente, uma rede de, valida, de distribuidores de validação pelo mundo. Eles No momento que começou a validação, eles garantiam que é, RPKIs eram novos, ou seja, que tinham menos de um minuto é, além, logicamente, do monitoramento do BGP-RPKI. Vocês podem conectar esses pacotes e começar a utilizá-los ou usar os alertas do BGP. Bom, minha apresentação terminou. Eu acho que vamos continuar ampliando a nossa pesquisa junto com nossos colegas do Manners. Se vocês tiverem perguntas, me digam. Muito obrigada. Estou aqui para respondê-los. Obrigado, Máximo. Alguma pergunta, Guilherme, alguma pergunta remota? Não, muito obrigado. então, Máximo, pela sua participação. Terminamos, então, o primeiro slot do Fórum Técnico do LACNIC. Convidamos vocês a ir para o almoço, que será é, teremos na sala 5 e 6, aqui ao lado da plenária.